Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Certamente você já ouviu falar do canto gre, gregoriano. Hoje nós não vamos ter canto gregoriano aqui na no nossa língua portuguesa, não. Mas vamos ter o representante máximo aí do canto bre, gregoriano. O querido Falcão, ultra discreto Falcão. Você vai se surpreender, o papo é muito interessante. Ainda no programa de hoje, você vai ter o plural dos compostos com a participação do diavan Amanhã, outro dia, sai, ventania pra... O rei Roberto Carlos também vai estar aqui. Coisa bonita, coisa gostosa. E daqui a pouco, a gente volta.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 Nossa língua portuguesa, nossa lusárida, nossa língua, nossa lusárida, nossa língua nós, nossa língua portuguesa, nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa, nossa língua nós, nossa língua. E nós estamos de volta para conversar com o grande jogador do Internacional, não. Não, não, enganei-me. Ah, né? Enganei-me. É com, com um arquiteto, é isso ou não? Arquiteto. Ex-arquiteto, o pessoal diz, mas não existe é, ex-arquiteto. Não existe ex-arquiteto, ex né? <risos> deixou de ser, é e pronto. Né? O Falcão nasceu no Ceará, é arquiteto, né? apesar de ser ex-arquiteto hoje, é, de não exercer mais a profissão. E você é considerado o, o rei do canto bregoriano, o que pelo jeito, pelo que eu vejo, pelo que eu sei de você, para você é um elogio e não e não uma crítica, é isso? Exatamente. Porque eu levo essa história de brega pelo lado no bom sentido do brega, né? Porque geralmente o pessoal acha que brega é uma coisa pejorativa, coisa mal feita, mal acabada. E eu sou um exemplo vivo que brega também pode ser bonito, né? Pode ser ah. uma coisa linda. Aliás, é, por falar nisso, muita gente que está habituada aqui a ver o nossa língua portuguesa discutindo aparentemente coisas sérias, pode achar que hoje o programa entrou por um outro caminho discutindo coisas aparentemente não sérias, mas eu acho que você discute muita coisa séria do, de um outro jeito, né? que não, não parece, mas é tão sério quanto... É, por falar em, em, em brega, você sabe a origem da palavra brega ou não? Eu sei que na Bahia e também no Ceará era zona, né? Zona de construção é. e Mas por brega. quê? Você sabe por quê? Talvez tenha vindo da palavra Chombrega, também que é outra palavra que eu não sei o que quer dizer também. A, a história que eu sei é a seguinte, que existia, existe uma rua, Manuel da Nóbrega, hum, né? pode ser. e a placa né, se enferrujou e, e, e caiu o um pedaço da placa da rua com o Manuel da Nó, né? E caiu ficou só, nó... é ficou brega. É. E que era a zona, né? a região de Meretriz. Exatamente. E, inclusive, alguns poetas populares, como o Zé Limeira, o grande Zé Limeira, o poeta do absurdo da Paraíba, hum. ele falava do padre Nalbrega. Não... <risos> o padre Nalbrega. O padre Nalbrega. Não, uh, o padre Nalbrega. Falcão, eh, eu fui homenageado por você aqui no seu, no seu disco, no seu último disco, hum. que é A Um Passo da MPV. Isso é muito engraçado, né? Aliás, antes de falar da, da homenagem que você me prestou aqui porque há um passo da MPB? Bom, primeiro É um passo à frente, né? Vai eu atrás, não é atrás Talvez que eu estou atrás mas é Também é uma espécie assim de Um, um desabafo, uma crítica mesmo, Porque eu não sou considerado MPB pela crítica né? O pessoal, ah. sempre que se fala MPB Não se fala no, nas, nos cantores Nos compositores mais populares né? Então, como eu acho que sou MPB Sou, sou popular, sou brasileiro E faço uma música mais ou menos interessante, e eu estou alertando que eu também já estou quase na MPB, já estou quase dentro. E, e Então eu dizia que você me prestou aqui uma, uma homenagem, porque a certa altura do campeonato, né onde é que está aqui, como é I, I Love You I Tonight. Love you tonight. Né, I Love You Tonight. Mas eu quero que você, você diga a letra da música para gente aqui, como é que é a história? Você ah, lembra, todinha de cabeça? Claro. É. I love you, e sei que você também love me. E quero receber de As pessoas acham que você está fazendo isso aqui, é, elas não conseguem perceber que existe nisso aqui uma, uma, uma sátira muito bem feita de todo esse, é, é, dessa coisa meio embasbacada que o Brasil é em relação a, a essa cultura Exterior e tal, elas não percebem que isso aqui... Será que as pessoas acham que você é, faz isso aqui como... Sem esse espírito, sem esse molho? Como é que como é? Como que você vê isso aí? Algum, pouquíssimas pessoas me sacam realmente que eu estou fazendo uma, uma brincadeira, uma brincadeira, uma crítica, né? Desde quando a gente fez o I'm not dog no, que foi uma, é. aquela versão meio ao pé da letra do Eu não sou cachorro não, Algumas pessoas pensaram até que fosse realmente inglês, outras pessoas, por causa do meu sotaque, pensaram que não eram, eram, não eram, eram palavras em inglês, era uma invenção minha. Quando, na verdade, a grande, o grande lance é a história de, de, de ridicularizar, essa história, de, principalmente das rádios brasileiros, rádios só tocar música americana. Né? E aí eu tentei fazer uma brincadeira nessa música, não só fazendo a música toda em inglês, mas misturando os tratamentos, principalmente. Por isso que eu fiz... Um alerta para o senhor aí, né? Esse, é, aliás. causa da mistura dos tratamentos, que é uma coisa que eu até ouvindo rádio. A gente vê muito o locutor de FM, principalmente, quando vão citar nome de música em inglês e também quando estão falando em português, me forma misturada, na geral. E é uma coisa que sempre me chamou a atenção, essa história do tratamento. É a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu preciso interromper e vou falar da, da homenagem que você presta a mim aqui no seu disco. Eu vou interromper um pouquinho e daqui a pouco você vai ver uma discussão sobre plural de palavras compostas, depois eu volto para conversar mais um pouco com o Falcão. Até já! É, tanto céu, dedo de Deus. é claro que você sabe o que é uma palavra composta. A palavra composta é aquela que resulta da fusão de duas ou mais. Algumas surpreendem, por exemplo... A palavra planalto, muita gente não sabe que planalto é o resultado da soma de plano e alto. Plano alto, planalto. Petróleo, pedra, óleo. Petróleo, pedra, óleo. Palavra composta. Outras são mais fáceis, como guarda-chuva, por exemplo, mais do que evidente. Couve-flor, por exemplo, mais do que evidente. E o plural? O plural é uma encrenca danada. Não é? Como fazer o plural de palavrinhas compostas? Eu vou mostrar para você uma palavra composta surpreendente que aparece numa belíssima canção de uma dupla muito querida, Ivan Lins e Vitor Martins. A música se chama Anjo de Mim. Preste atenção numa palavrinha que aparece aí depois. Eu vou conversar com você. Anjo de mim me faz amor, abraçadinho, de... meu coração. Começo e fim, meu pôr de mim. Fantástico isso, não é? O Vitor Martins, para variar, inspiradíssimo poeta de Ituverava, meu querido amigo Vitor, escreveu aí, meu pôr de mim, em vez de pôr do sol, que é muito comum, pôr de mim. É? Fantástico isso, uma palavrinha composta que ele criou e que faz muito sentido no contexto, é? no contexto da letra. Hoje domingo lembra pôr do sol. Vamos ver uma outra canção em que há isso. Ai o na luta do seu azul. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele é só. E gente pra ver viajar no seu mar de gar. Eu quero ver o pôr do sol, disse o Javan. Mas muito bem. Cor do sol, cor de mim, isso é um substantivo, um substantivo composto, com o de preposição aí no meio. Como é que fica o plural de... como é que é o plural de mula sem cabeça, por exemplo, sem preposição? Como é que é o plural de pé de moleque, de preposição? O plural de palavras compostas, de substantivos compostos formados assim, com preposição no meio, é muito simples. Basta flexionar apenas o primeiro elemento. Então, eu digo as mulas sem cabeça. Ele comeu dois pés de que. Muito bem, por do sol, do, de mais o, de preposição. E agora, eu disse, substantivo composto, plural, como é que é? Sol primeiro. Então, o por do sol, segure-se na cadeira, os pores do sol. E a palavra que o Vitor Martins criou o pôr de mim, plural seria pores de mim. Cuidado com o detalhe. O verbo pôr tem um acento, um acento excepcional, um acento diferencial, mas o plural como é que é? Pores perde-se o acento, o acento desaparece. Então, o pôr do sol, por com acento, os pores do sol, pores sem acento. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E nós estamos de volta para conversar com o Falcão, mas vamos voltar a falar do que a gente estava discutindo antes. Eu acho interessantíssima essa coisa. Eu tenho um amigo, professor de física lá de Campinas, o Sérgio Cavedal, que é seu fã número um. Ele acha que você, de fato, pega na veia né, com essa coisa de, de mexer mesmo com, com essa... Eu posso usar uma palavra pesada aqui, com essa babaquice mesmo, né? com essa coisa... É. Ridícula, eu acho até leve a palavra, a palavra. o que acontece, eu acho até leve, babaquice. É. O que é terrível mesmo, né? o que acontece, ligar o rádio no Brasil, especialmente nas emissoras de FM, e é um tal de... a música tem de ser falada em inglês de qualquer jeito, que se for em português não, não, não há como, né? E é, são músicas de qualidade extremamente duvidosa, né? É, e fica até difícil, porque o, o Brasil todo, principalmente as rádios do interior, ficam tentando imitar os grandes centros como São Paulo e Rio. eu vi no interior do Ceará um local falando. É, ouviremos agora Shimad Mikri com folha e Imagine com finado Quer dizer, <risos> como é que é? Repita Ima que... a música em. É, mesmo. Imagine eu entendi, mas é outra. Shimad Mikri, que era <risos> Shimed <made> Mikrai, <risos> Nessa canção, I Love You Tonight, existe uma mistura fantástica de tratamento né? I Love Você, depois tem o Tu lá na frente, quer dizer, o inglês o português, o Tu, que é a segunda pessoa, o Você, que é a terceira pessoa e tal. E aí você diz aqui no encarte, a peça lembra as presepadas de Elvis Presley no Havaí de então. Por que isso? É porque lembra a parte melódica, né? É. O arranjo é com guitarra, guitarra avaiana, aquela coisa toda. Sim. E, e presepada... Não sei se aqui no, no Sudeste, no Sul, tem um sentido que tem no Ceará. É, é armação, aquelas é coisas. É uma roubada. Uma roubada, como, né? é. uma roubada. No entanto, é música conceitual que vai lançar luzes na alegoria gramatical portuguesa de Almeida Garré aos dias de hoje. Almeida Garret, todos sabem, né? figura importantíssima da, da, da, da, da literatura portuguesa. É, eu... Dudu Marotti e Marcos Romero, que são os três autores é. né, da música, não poupamos o professor Pasquale Neto, que talvez seja eu, né, a essas alturas com o cabelo do relógio arrupiado. O que é o cabelo do relógio? Não, porque existe no Nordeste uma expressão que quando a pessoa fica chocada com uma coisa, arrepia até o cabelo do relógio, relógio esses relógios antigos tinham... Uma molazinha que é um cabelinho infinito, né? Sim. Que era um relógio a corda, movido a corda. Sim. E dentro há uma peça chamada cabelo. É o cabelo. É. Ah, então, que... você arrepia até o cabelo do relógio. E eu, a essa altura, deveria estar, então, com o cabelo arrupiado, né? Assim é. que se fala lá, Arrupiada. arrupiado. Né? É. É, não é possível que esse homem, sou eu aqui no caso, não se sensibilize e faça um comentário especial acerca de meus pecados no âmbito da prosódia e da ortoépia. Você conhece a boca dela, hein, Falcão? Onde é que você foi desenterrar prosódia e ortoépia? Vou explicar para o público o que é prosódia o que é ortoépia. Prosódia trata... O Caetano Veloso tem uma música genial chamada Língua, né? hum. em que ele fala, gosto de sentir a minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões, gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódia e uma profusão de paródias que encurtem dores e frutencores cores como camaleões. A prosódia trata, é um capítulo da gramática que trata da, da pronúncia correta, da pronúncia com a sílaba tônica no lugar certo, a pronúncia, a pronúncia certo. correta da palavra. E o que, que você usa aqui mais, que eu já esqueci? Orto a ortoep. A ortoep é aquela questão, o orto, né, quer dizer, o, o correto, né? Certo. também diz respeito à questão da, da entonação, da pronúncia, a questão de onde colocar a letra, muita gente que... Que, que troca, letra troca letra e tal, essa coisa toda, né? E ele termina aqui. Pois em matéria de flor do lácio ainda tenho umas quatro guardadas em cada manga. Falcão, é... quem é seu público especificamente? Eu nem sei, nem eu sei direito. Eu, eu, ve, eu andei observando em shows, principalmente que eu faço pelo Brasil todo, é uma, um atletismo muito grande de público. Né? Desde de, de, em matéria de faixa etária até de, de faixa econômica, de classes sociais e tal, muito misturado, né? Mas, com certeza, o grosso é, é o adolescente, é a criança e tal, o pessoal ali, entre 10 e 20 anos, com certeza é esse pessoal aí. E uma coisinha que eu vi aqui na contracapa, aqui, é que podemos, podemos chamar né, de capa é. do, do encarte, né? É, tá. é, você escreve aqui alguma coisa e usa uma terminologia absolutamente a, a, afinada com o português padrão né? hum. Ainda abalado com a situação Mais uma vez tenho de ser severo com os colegas Urge que alguma coisa ou coisa alguma Seja feita nessa direção e sentido Sob pena de voltarmos a estaca zero Mas uma réstia de luz Ora, defenestra a escuridão Defenestra a escuridão É belíssimo defenestrar para quem não sabe, é jogar pela janela é. né? Buf, jogar a janela abaixo de fenestra a escuridão em que estamos mergulhados até o pescoço. E essa luz haverá de ser nosso começo, meio e fim. Por falar nisso, este é o passo que faltava para que eu fosse reconhecido, pelo menos, lá em casa. Agora sim eu posso dizer sem receios. Sem mim, isto não é somente impossível como inútil. Né? <risos> Depois disso tudo, você acha que ainda algumas pessoas dessas metidas a, a sérias e metidas a sério não conseguem entender qual é a tônica do seu trabalho? É, existe muita gente, eu, eu diria até que a maioria das pessoas não consegue entender. Pouca gente, eu digo até que algumas pessoas, a ficha está caindo agora, né? a respeito do meu trabalho, embora já ser meu quarto, meu quarto disco, é isso aí, mas tem, tem pouca gente entendendo até agora. Né? E eu fico até assim, às vezes chateado, né? porque estou falando, eu acho que estou falando claro, estou falando uma coisa que era para todo mundo estar tá entendendo, mas. Não sei por que não acontece isso. Principalmente da, da mídia, eu tenho uma mágoa assim, da mídia de rádio. Uhum. O rádio realmente não dá a menor bola para o que eu estou falando, toca muito pouco, meu, disso. E fica até o povo, o, o povão mesmo, que é meu fã, que gosta de mim, mais pelo lado visual do que pelo que eu estou falando, fica privado de saber o que, que é que eu estou querendo dizer, né? Agora, você acha que isso tem... Que, que caminho você imagina para o seu trabalho? Você imagina que vai chegar uma hora em que você vai precisar dar uma guinada, usar outra linguagem? Já pensou nisso ou não? Como é que é? Não. E acho que, mesmo que seja preciso, eu, dificilmente eu vou fazer isso. Eu, eu, eu acho que vou ter que radicalizar mesmo nessa história que eu estou falando, porque se de repente eu mudar a linguagem para me moldar a essa mídia, não vai ter sentido ser mais o Falcão. Né? O Falcão é... É Falcão, porque é diferente, né? porque tenta dizer essas coisas. Né? Falcão, te agradeço muito, realmente fiquei feliz por, por você ter estado aqui e te por ter agradeço. topado o nosso convite de novo. Nós já tínhamos feito é. uma conversa aí num, num outro esquema, que não, não ficou como a gente queria tecnicamente, e você teve a paciência de voltar e de é, aceitar o convite e de abrilhantar o programa. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigado. Eu não nasci pra beber, nem vou sombrar de vítima das circunstâncias. Eu tô progado na vida. Eu tô curando as feridas. Às vezes eu me sinto uma mala imponenda. Hey! Essa canção que você acabou de ouvir se chama Toda forma de Amor. Luiz Santos cantou pra gente. E na letra ele diz plugado. Plugado. Sabe o que é plugado? Plugado nada mais é do que o particípio do verbo plugar, não é? Plugar que não existe em português, não é? Ou que pelo menos não existia em português até que desembarcou aqui vindo, vindo de onde, hein? Plug. Plug que é uma espécie de conexão, né? No caso, plug seria conectar, ligar, unir. Não é? Plugar acabou, então, assumindo esse sentido. O plug, não é, que a gente coloca ali num aparelho de som, por exemplo, que nada mais é do que a conexão, o cabo que conecta a tomadinha que conecta, né, o tal do plug. Você reparou que muita gente deu de gravar discos cujo nome é Unplugged. Unplugged, discos brasileiros de cantores brasileiros, Gilberto Gil, por exemplo, gravou um disco chamado Unplugged. Por que o disco se chama Unplugged? Esse "un" em inglês aí quer dizer não, é um prefixo que indica a negação em inglês, quer dizer, não plugado, não conectado. Esses discos todos unplugged são discos acústicos, ou seja, discos sem instrumentos elétricos, sem instrumentos que funcionam só quando se coloca o cabo na, ali na tomada, quando se usa energia elétrica. Então, unplugged, não plugado, não conectado, não ligado na tomada, né, ao pé da letra. E essa palavrinha já entrou aí, já, fi, já ficou na língua portuguesa. Vamos ver outra. Amo você assim. Ei, hey, Roberto Carlos, eu digo aqui sem nenhum problema, viu? Morro de amores pelo Roberto Carlos. E nessa canção ele diz dietético, e muita gente acha que dietético é palavra de origem inglesa, vem de diet, diet, você já experimentou pedir num restaurante um refrigerante dietético? Ninguém sabe do que se trata, mas se você falar um Guaraná diet, aí, ah, sim, Guaraná diet. Dietético vem de dieta, e a palavra dieta, se você não sabe vem lá do grego pelo latim, e em grego dieta vem a significar gênero de vida, veja você, gênero de vida. E a palavra dietético não tem nada a ver com essa coisa do diet, que na verdade o diet em inglês é a mesma coisa, mas não pense que a origem é lá do inglês não, nada disso. Mais uma. Flash de viagem Vontade de cantar um reggae Dono do impulso que empurra O coração e o coração pra vida E a vida é de morte Minha única sorte é Seria de reggae. e agora o flash de viagem né? havia até um jogador de futebol lá ele joga ainda o Valdeir que era chamado ou é chamado de the flash né aquele que corre corre muito é rápido né o flash é uma coisa assim apenas uma lembrança uma rápida lembrança um flash um, uma passagem muito rápida né de uma viagem né e o reggae aí, que é o nome de um tipo de música que se faz na América Central, especificamente no Caribe. Né? Todo mundo sabe do que se trata. É isso, as palavras estrangeiras existem, elas vêm, são bem-vindas, às vezes desnecessárias, às vezes há na língua portuguesa palavras que podem perfeitamente suprir essas estrangeiras, e às vezes nós nos enganamos em relação à origem e achamos que estamos usando o que vem lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra, quando na verdade temos na nossa língua, formas que podem perfeitamente suprir essas outras. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, Portuguesa, nossa língua. Diga lá, dia a dia, com hífen ou sem, quem dá mais, não né? Quem dá mais? Se você estiver com o dicionário aí do lado, ou se você estiver assistindo ao programa e se estiver com o computador aí ligadinho, se você tiver dicionário eletrônico e tal... Acho até que já deu tempo de procurar e tal, dia a dia apareceu lá, com hífen. Pronto, é com hífen. É com hífen nada, depende, cada caso é um caso. Por exemplo, nessa propaganda de rua, nesse cartaz de rua que você está vendo aí, o shopping center escreveu dia a dia com hífen e escreveu direito. O dia a dia das mães. O dia a dia das mães, aliás, é um lance de criatividade, é interessantíssimo. Dia a dia com hífen significa o cotidiano, né? O cotidiano... Essa coisa de viver o dia a dia, de viver o cotidiano, não é? Sem nenhum problema, com hífen a expressão foi substantivada e é assim que se escreve. Agora, dia a dia pode ser sem hífen, depende do caso, como eu disse. Vamos ouvir uma canção, prestar atenção na letra para ver o que a gente resolve a respeito do assunto. Vamos lá. Opa, cidadão! Essa canção que você acabou de ouvir se chama Pacato Cidadão, pessoal mineiro, aí o grupo Skank. É? A letra faz até um trocadilho com o francês, Céphine la Utopia. fini significa acabou, é? acabou-se a utopia. Não é? Mas a guerra todo dia, dia a dia, não. Dia a dia não quer dizer cotidiano agora, não. Dia a dia quer dizer diariamente, dia após dia. E aí nada, aí nada de hífen. Dia a dia. Ela melhora dia a dia Ela melhora dia após dia Ela melhora diariamente Nada de hífen Não houve a substantivação da expressão E para terminar Uma outra canção em que aparece a bendita expressão Para a gente tirar a média de vez E a dúvida de vez, vamos lá Quem me chamou Vai querer voltar para o Redescobrir seu lugar, para retornar e enfrentar o dia a dia e aprender a sonhar. Guilherme era antes brincar de viver, e agora ficou fácil, né? Ficou muito fácil enfrentar o dia a dia, diz a letra. Enfrentar o dia a dia você já matou aí tranquilamente, enfrentar o cotidiano, a luta diária, aí sim houve substantivação e dia a dia no caso se escreve com hífen. Então é isso, É preciso tomar cuidado, quando você for ao dicionário, deixe a pressa de lado, leia o que está escrito, leia, eu lanço um desafio para você aqui, procure no dicionário à toa, com acento indicador de crase no ar e hífen, à toa. Uma palavra só, composta. Mas não feche o dicionário imediatamente. Siga lá as instruções e depois, no outro belo dia, a gente conversa sobre o assunto. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.